Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, espero que você esteja bem Vou falar no começo aqui do vídeo dessa vez, dá uma moral, deixa o like aí, se inscreve no canal Os vídeos estão tendo uma visualização bacana, então você que está acompanhando aí um pouco o meu trabalho, muito obrigado Manda pros seus amigos aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, fechado? Cara, eu vim trazer pra vocês dois mercados que você tá deixando dinheiro na mesa e nem sabe é, dois mercados antes do jogo da bola rolar onde Quando o jogo rola tem muito mais E aí eu vou ver se eu acho algum jogo ao vivo e a gente faz isso depois Mas o que eu quero dizer é que tem diferenças na, na odd, tá? Para acontecer a mesma coisa Então você tem que ser inteligente para ir na odd que vai te pagar mais, beleza? Vou te dar dois exemplos aqui Eu tô no jogo do Corinthians e Fluminense hoje da Copa do Brasil O jogo é hoje, quinta-feira, o jogo da volta e aqui eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, que é o resultado final. Aqui é simples de entender. Se você não manja muito de apostas, fica tranquilo que você vai entender. A gente tem três cenários. Quem vai ganhar o jogo? É, se o Corinthians ganhar o jogo, 2,30, se, se empatar e se o Fluminense ganhar o jogo, 2,30. Então, vamos pegar aqui. Eu imaginar que você vai apostar aqui 100 reais. você vai ganhar 2, é, 230 Só que se você vier aqui em odds asiáticas, procurar o Corinthians aqui, e menos 0.5 que na prática é a mesma coisa depois de ganhar o jogo olha a diferença que está dando para menos nesse caso nesse mesmo exemplo aqui, para acontecer a mesma coisa aqui você está ganhando 100 reais, é, 230, aqui você está ganhando 220, você está deixando nesse exemplo aqui, 10 reais na mesa agora faz uma conta simples imagina que você tenha 30 greens no mês, ou 50 greens no mês, vamos fazer uma conta maior, e você está deixando na mesa 10 reais em cada green. Você está deixando 500 reais na mesa, para acontecer a mesma coisa. Esse é só um exemplo, vou mostrar outro mercado que acontece isso direto também, é pouquíssimo a gente percebe isso, que é o mercado de gols. Se a gente vir no um mercado de gols aqui seco, ele está pagando 1,50 para sair mais de é, over 1.5, consegue? Tem que sair pelo menos dois gols no jogo. Agora a gente volta aqui também no mercado de odds, odds asiáticas, odds asiáticas. Opa. A gente coloca aqui mais de over 1,5. É a mesma coisa, ó. Está é, é, vendo? É a mesmíssima coisa. Tem que sair dois gols no jogo. Só que em uma aposta você vai ganhar R$100 e na outra você vai ganhar R$152,50 para acontecer a mesma coisa. Então você tem que Entender os mercados. Eu eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu explico muito esses mercados, só que é do futebol virtual, mas isso se aplica aqui também para futebol real. O futebol real tem muito mais mercado, então é muito difícil explicar todos os mercados. Mas isso acontece aqui também, é só para você ver. E no Corabola tá rolando, o mercado que isso acontece direto, assim, cara, dá muita diferença. Eu já peguei diferença de 10% para acontecer a mesma coisa, é o mercado de escanteios, beleza? Eu vou esperar ver se eu pego um jogo ao vivo e eu gravo para explicar isso para vocês. Então é só para você entender que você está deixando dinheiro na mesa no mesmo mercado para fazer a mesma coisa, sendo que você pode ganhar muito mais. Aqui nesses dois casos, há uma diferença, sei lá, de 12% nos dois mercados juntarem, tá, né? 10% de um, 2% do outro. Cara, faz isso com todas as apostas que você faz. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Fechado? Então fica ligado aí, aprende os mercados, se você tiver alguma dúvida, é, meu Instagram tá aqui na descrição, entra lá, me segue lá, me manda uma DM que eu respondo por lá, porque aqui não sei porquê, não tá dando para comentar nos meus vídeos, e aí eu não consigo interagir com vocês. Então, fechado? Espero que você tenha curtido, espero que isso te ajude. Valeu!